Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, adivinha aonde eu retornei? Se liga Olha aí galera Quem se recorda desse local aqui? Ó, o carro tá parado aqui E eu retornei na Floresta da Bruxa Pessoal, hoje eu tô sozinho aqui, como eu falei que eu ia voltar aqui nessa floresta. Para quem assistiu o vídeo que saiu lá no canal Thiago Furacão, eu e a Thaís veio fazer uma investigação aqui nessa floresta. Foi no passado, que aqui é a floresta da bruxa, que há muitos anos atrás morava uma bruxa aqui nessa floresta e assassinaram ela, mataram ela queimada. Destruíram a casa dela e há relatos que ela assombra o local. E eu e a Thaís veio para investigar. E também foi me falado que tem... É... A casa dela foi desmanchada, mas ficou o resto, assim, tijolo, essas coisas, pessoal. Eu não sei o certo aonde é a casa dela, só que é no meio da floresta. Eu e a Thaís veio para poder fazer investigação. Eita, o carro fez barulho aqui. Encontramos uma barraca, uns negócios lá, meio com fogueira. A gente continuou a trilha, encontramos, eu na hora achei que era uma criança, porque eu tava escutando criança, escutando muito barulho mas era tipo um, eu não sei se aquilo é um túmulo, o que possa ser galera, eu vou hoje dar uma olhada e depois a gente acabou encontrando um, um senhor, um velho, ele estava armado, botou a gente para correr dessa floresta então hoje eu vou ver se eu encontro ele, para tentar conversar com ele, talvez ele ficou com medo porque era noite Às vezes ele ficou com medo porque era noite. Mas estou retornando hoje de dia para ver se eu encontro ele e conversar com ele. Beleza? Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom, galera, bora lá. Coloquei a câmera aqui na cabeça. Porque. Vamos ir de olho e ver se aquele senhor não está aí. velho do rio. Que tem um rio, pessoal, aí para baixo aí, ó. É. Um bicho aí dando choque Ó, bastante garrafas Cara, de dia dá pra ver bem mais Bem melhor A gente entrou com tocha O que, que tem ali? Água Para os dengue Ó, um, um tênis aqui Eu vou aqui meio em silêncio para me ver se eu encontro ele. O que temos ali? Que, que é isso? Será que era coisa... Opa. Será que era coisa da bruxa? Será que é alguma coisa que vieram fazer ritual pra bruxa? Tem dois... duas trilhas Eu lembro que eu fui por cima e até estar isso... tá vindo por baixo Chegou num ponto e eu não consegui ir mais Tive que retornar, então é por aqui. Outro tênis. Um boné. Se aquele cara fosse um pescador, talvez ele tinha conversado com nós. Mas ele falou pra sair daqui, falou que não era nada de bruxa não. Talvez ele pode estar me olhando, cara. E ele tem arma. As tochas. pessoal tava com essas tochas aqui, ó. E agora? Uh! Barraca Será que ele tá aí? Tem alguém aí? Boa tarde. Galera, olha aí, cara. pegou uma arma debaixo desse negócio aqui, cara. starve hey que ele fez essa barraca aqui pra ele. Não sei se ele tava aqui pescando... Esse local. Aqui era a floresta da bruxa. E agora eu não sei aonde que eu vi aquele túmulo. Para. Achei que era um... Olha em bom, viu? Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tinha tirado esse pano Galera, eu vou pôr a câmera aqui na cabeça, porque eu tô barulho. Se ele vir aqui, eu pelo menos tô com, a, com as mãos livres. Eu vou deixar isso aqui do jeito que tava, cara. Eu não sei se isso aqui tava assim. Ai, carai. Tem uma trilha pra cá, ó. Ah, mas vai pro rio. Galera, eu vou sair fora daqui. Não sei se esse cara tá me olhando, tá me vendo aí, vigiando. Eu não sei se ele não tá aqui que eu tô tudo arrepiado cara Olha a casa dele cara eu achei uma dessa ontem cartucho cara Galera, aparentemente, eu não sei se ele está aqui no local me vendo. Estou escutando bastante barulho, mas pode ser bicho na mata. E eu tenho certeza que eu deixei aquele pano. Eu puxei para ver se era uma criança, o que, que era, e eu deixei caído aquele pano. E eu não sei se foi ele que pôs aqui lá, não sei se tem mais gente aí, se ele era um pescador. Talvez ele era um pescador, cara. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Vou sair fora dessa floresta aqui. Antes que acaba dando ruim pra mim, cara. Não encontrei ele, chamei. Não respondeu. Se ele estivesse por aí eu tentava conversar com ele. Não sei como que eu, que eu falo que ele é, cara. velho do rio Porque tem um rio ali, um velho que tá no rio Agora não sei se eu volto aqui pra, pra investigar de novo De noite Sei, galera Cheguei aqui no carro. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. <tos>